É isso rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, tá ligado? Quem já é novo, já vai deixando like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, se inscreve aí, rapaziada. É isso, mano. Se inscreve no vídeo, Dub, tá ligado? Como tá tunando, o tá tunando Skyline, deixando mais esse um vídeo aqui. vocês viram o vídeo passado, o do Bom, irmão, tudo bem? Tudo bem? Bora. é bom esse é o GTA ou... esse é esse um é rapaz Meu carro lá da... E aí, fi, aí eu faço dinheiro, hoje foi uma grana, pra aí quando acabar a pulseira dele, se eu não renovar, eu já tenho dinheiro pra comprar um carro, mãe, carro pita, tá ligado? Carro Ele, fora, o carro aqui fora. aqui com blindagem deu 249. agora você quer é trocar a estética é. dele? Estética. Lanterninhas de pisca ali para o laranjinha. Tá ligado? Esse aqui ele muda as entradas de ar também, coloca o intercooler ali. E daí tem os dois tipos de lanterninhas. Agora é o padrão, Daí esse aqui é só. Ah, não, pode ser esse, aqui, pode ser esse, aqui. Esse aqui, daí não aparece o intercooler, tá ligado? Não, pode ser esse aqui, sem mostrar o intercooler. Beleza. É isso aqui, aqui. Para-choque traseiro. Isso. Esse aqui é o par do lado do dianteiro, Aham. Pera volta pro original ah, Ele muda a cor ah. da lanterninha ali Certo, volta pra ele E mais a saia, os livros de baixo, tá ligado? Certo Ó, ah. Ah. esse é esse, igual sim. a lanterninha, igual a original Aqui uh -huh. ele adiciona a saia embaixo Pode ser isso aí com a saia embaixo Beleza Agora a gente sai a lateral Ó, ah, padrão essa aqui ela pega mais pra cima do carro. Uhum. E essa aqui adiciona essa, esse lift embaixo. Ou assim com o lift embaixo. Ô mecânico. Ô. Ô. Calma que ele tá com o baço aberto. Se andar aqui ó. Não tô entendendo o que você falou, cara. Ele tá com o baço aberto. Tipo, braço ele tá falando comigo, pô. <risos> certo, aerofólio. Rafael, dá, dá um é pulo, original. dá um pulo, dá um pulo. Aí, pois foi. É o original né? e só esse modelo maior aqui. Certo, deixa eu ver. Ah não, é original, o original. Né? Mas ah, mas é bonito. É o original, é o original. Beleza. Certo, deixa eu ver. Aí, deixa eu ver certo. se ele muda. O escape. Certo. É, tem, tem um escape pra trocar aqui, ó. Deixa eu ver. Original. Deu certo. Deixa eu é trocar. Eu sou trocado. É em É em isso. isso É o Black Isso, Esse mesmo. Acho que ele não pega na frente só. Não, na ah, frente. É na frente. É Certo, deixa eu na roda Vamos ver as rodas. Você está ficando com. Você gosta mais fechada, mais aberto mais fechada. Tem mesmo. uma, tem uma que o pessoal sempre põe que é essa aqui. Deixa eu te mostrar. Ó, rapaz, é chaninha, hein? O pessoal sempre põe essa. É. Fica brava. Assim. Fica brava. Vai passando algumas aí, qualquer coisa a gente vai ficar assim mesmo. Beleza. Ela é, é parecida, porta com, porta parecida porta com essa aqui, só que acho que tem dentro, ela é, não que tem esse risco no meio, sabe? Não. mas pode deixar essa aqui mesmo. É? Pode. Porque essa daqui só... eu acho que é do R35, tá ligado? Uh -huh. Aham. Isso, é, é, é, é, os caras colocam no R35 em Narnia, entendeu? É, sim, sim. Só que não tem essa borda aqui. Essa ah, não, borda que a é de menos. Tá? Nessa cor pô, mesmo, vamos né? ver né? se ela troca vê ou não. Vê, vê se ela troca, né? vê se ela tem como chamar preto. Tirar tiver pra deixar essa daí mesmo. É, não troca a cor. Não troca, sério. Vamos dar a cor dele. Beleza. Ser um, um azul, tá ligado? Um azul escuro. Top, o azul. Aquele azul é gringo, tá ligado? Aquele <risos> azul é gringo, tá ligado? Uh -huh. Aqui lá, nossa senhora. Tem que habilitar 100% da moto, é 100 mil. Não Acho que ela já tá foda Deixa eu ver. Um pouquinho mais escuro. Um pouquinho mais. Isso, nem né? snipe. Isso, isso, isso mesmo. Aí troca o pelo lado dele. E aí, o Donati vai ficar com você, não? Sim, senhor. Beleza. Deixa eu ver o pelo lado dele. Quanto você pagou nesse carro, hein, mano? Mas esse aqui é, tá ligado, com a pulseirinha? Ah, entendeu. Esse aqui é de pulseirinha. Deixa eu ver, pode, pode deixar. Esse mesmo, esse mesmo. Esse? É, esse pelo lado. Beleza. Esse aqui é com a pulseirinha, tá ligado? Aí eu peguei aquela pulseirinha. Que veio com o pacotinho, tá ligado? Aham. Aí foi 41 em Narda. Porra. Mas acho que só o. Ah, acho que é 30, tá ligado, né, Brabo, brabo. Brabo. Deixa eu ver, Tem O capô, o... acho que ele muda o capô, mas. Deixa eu ver, vamos não ver. sei se você vai querer. Deixa eu ver, vamos ver. Ele muda pra esse aqui, ó, de carbono. De carbono. Não, vai deixar o original mesmo. Beleza. Isso. De carbono eu coisa. pego depois. Tem um negocinho no teto aqui, vamos ver. Não, não tem. Não tem. É o farol o farol, pode colocar um chinãozinho. Tá. Ó, oh, eu te indico. É um pouquinho, a diferença é de 11 mil. Você ah, coloca deu. o kit, kit de farol, aí você muda a cor hora que você quiser, entendeu? Ah, não, isso daí eu não curto muito, não, tá ligado? Não? não. Só uma cor só? Só uma cor só. Beleza. A suspensão AR tá, tá saindo quanto? 40 mil a mais. 40 mil? Acho que posso Acho que depois a... eu coloco a suspensão AR. Acho que amanhã mesmo a... eu já coloco, porque hoje eu já tenho uma grana hoje. Aqui na cor do xenão qual, qual, qual, qual. Você aqui quer, é pôr, quer pôr mano. suspensão ar, mano? Pode Pô, pôr aí o quadro você... É, por você não? Se você quiser Assim, mano? Isso. Azul? Isso, meio azulzinho, tá ligado? Aquele clássico uhum. isso, isso, Esse é aqui, não bem. sei se não é muito forte Pra mim, tá parecendo que ele é mais forte isso. Ah, acho que assim já tá bom, já É? É, assim Sim. tá bonito já Acho que não tem mais nada, né? Luzina! Não, eu não, eu não vai ser é mesmo. Deixa eu ver o que muda na grelha dele aqui. Não, tem grelha. A grelha mudaria o Santo Antônio, mas não tem. Tá. A placa, a placa dá pra deixar essa placa mais escura aqui, ó. Deixa eu se ver. você tiver interesse, ó. Uh, pode deixar essa mesmo. Uhum. Ó, tem essa placa padrão dele. Certo. E essa aqui que é mais bonitinha. Essa, essa daí. Parece que veio lá da, lá da gringa, tá ligado? Aham. Uh -huh. <risos> Parece que ela nem é daqui. Acho que é isso, Acho já. que é só isso, só mesmo. Tem neon, mas não sei se vai neon. curtir neon. Ah, não. Neon... Neon eu já coloco, tá ligado, com o kit. Com uh -huh. o Suspension já. Aí eu faço o kitzinho já. Então, ah, beleza. Posso aplicar isso aqui? Pode. Ficou quanto? 322. Ui, pode ser. Beleza. É que é bastante coisa pra mexer, nossa né? Nossa senhora! Pô, tem carro que dá 460 mil, Eita cara. Eita, tem... porra! <risos> Cê é louco! Cagou <risos> 460 mil, eu deixo meu rim aqui. Cê é não, louco. Não, daí, daí tipo, tipo, kit não, kit suspensão, ah, kit nossa. Neon, tá ligado? inteiro aula passar a maquininha aí Certo aí, irmão, obrigado, aí Valeu, jovem Bom serviço aí. Valeu, brigadão Esqueça a tropa, tão como? Ai, bicho tá como, O bicho tá como, tá com, ó Caralho Céu, ficou outro carro, mano Ficou outro carro, tá ligado? Céu, o negócio sobrou-se 16 mil só também mas, mano, acho que eu vou tirar até uma foto ali, tá ligado? Deixa eu botar uma foto aqui do bicho. Olha! Cê é louco, filho, ó. Ficou tocar meu padrinho. Ficou tocar meu padrinho. Nossa senhora. Vou tirar uma foto dele aqui, isso é louco, filho. Nossa senhora. você tá maluco, meu piveta. Vamos tirar aqui, vai. Ó, um aqui. Bateu. Já era, fi Como já era aí Vou até, acho que uma foto minha aqui tal. Deixa eu ver, vamos bater aqui no Instagram Posso uma fotinha, né, pai? Posso uma fotinha, né, pai? Ah, pai, tamo, tamo, tamo como? Tamo gelado um fi Tamo de um lado, né, fi Ai, esqueça melhorar até a cor dele aqui pá vamos colocar um blue já era fi. Ah, esqueça o pai tá de r34 meu filhote esqueça tropa então mano já deixando o like tá ligado o próximo vídeo vai ser na a velocidade desse carro testando a velocidade máxima dele porque agora a gente tá controlando um,